Saudações delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melu, o Caio Nobre estou de volta aqui com ele, galera! E aí, manos? Hoje a é Alanius Mamilos aqui! Exatamente! Mamilos! Aqui com Lanius, porque nós temos que comentar, rapaz, sobre uma treta, uma polêmica aí que circunda o God of War Ragnarok logo após o seu anúncio, né? Nós tivemos o trailer revelado na quinta-feira aí, já lançamos alguns bons vídeos aqui no canal que a gente convida vocês aí que estão assistindo a conferirem, que estão bem legais. E a gente vai comentar acerca dessa treta, o que é, o que, é que a galera tá falando e também dar a nossa opinião acerca de tudo isso, beleza? Então já deixa o seu likezinho aqui embaixo se você gosta do nosso conteúdo aí, pessoal, se inscreve no canal, por favor, poder dar essa força pra gente também. Muito legal ver novos inscritos chegando aí com os novos vídeos que a gente tem feito de God of War, principalmente, e ativa o sininho com as notificações para vocês não perderem nada quando sair aqui no canal do Meloa, beleza? Então vamos lá, meu querido Alanis, que a gente tem muita coisinha aqui pra poder discutir com esse pessoal, que é o seguinte. Seguinte, depois do anúncio lá do God of War Ragnarok, nós vimos, ficamos empolgados, hypados e tudo mais. Mas teve uma galera na comunidade de games que começou a criticar bastante alguns pontos do trailer. A gente vai separar eles aqui. Mas vamos puxar primeiro a questão do gráfico Não é segredo para ninguém que eles estão utilizando a mesma engine do God of War 2018 Muita coisa que a gente viu ali no trailer É bem similar mesmo ao que a gente encontra nesse último jogo do God of War né? Que foi lançado para Playstation 4 e tudo mais E uma das coisas que a galera tava pesando muito com relação a isso É ser mais do mesmo em termos de gráficos Não ter nenhuma evolução aparente nesse sentido aí Principalmente para quem tem agora o Playstation 5 já está na nova geração e tudo E assim, uma coisa que é importante a gente lembrar Com relação ao God of War Ragnarok É que ele está sendo desenvolvido Pensado ainda na geração anterior também Ou seja, quem tem Playstation 4 Então, realmente é natural de se pensar Que ele vai ter sim limitações Porque ele não é um jogo feito exclusivamente pro Playstation 5 Então já começa daí a discussão Não foi uma coisa assim tipo Ah, que eles estão com preguiça de fazer uma evolução De dar aquele salto que o jogo precisa precisa primeiro é porque eles estão com essa limitação e segundo na minha humilde opinião viu pessoal Na minha opinião mesmo eu acho que não precisa deles fazerem uma mudança tão drástica assim e eles podem sim reaproveitar o motor utilizado no God of War 2018 porque aquele game ali por si só nós estamos jogando ele em Live inclusive no PlayStation 5 com as atualizações tá aqui embaixo no comentário fixado a nossa Twitch para vocês acessarem e acompanhar essas lives ele tá muito lindo Alanios, ainda sabe ele é um jogo que passa fácil, é um dos jogos mais bonitos já feitos hoje em dia A gente vê no trailer do God of War Ragnarok que, por mais que eles estejam usando o motor gráfico A gente reconheça várias das coisas ali, os gráficos pareçam sim com o do 2018 É possível notar melhorias sim, em termos de algumas coisas que estão melhor polidas Cores mais vivas, até mesmo as expressões faciais dos personagens Eu não sei se vocês tiveram essa percepção Eu consegui ver ali que eles deram uma melhoradinha nesse ponto também então isso já me deixa muito satisfeito, porque o gráfico do God of War desde 2018 ali por si só já é muito bom, né Alanis? Quando a gente vai falar de cross-gen, a gente corre o risco de encontrar um, um problema igual aconteceu, por exemplo, com... Cyberpunk. O Cyberpunk, ele foi lançado aí para duas gerações e com uma disparidade gráfica absurda. E quem recebeu a versão do Play 4 tá chorando até agora. Então assim, a gente precisa tomar muito cuidado, porque a gente não pode lesar um público para que o outro fique satisfeito. Tem que ser tudo muito bem planejado ali na questão de como que eles vão trazer essas melhorias. Além disso, é, o que essa nova geração promete não é necessariamente uma melhora visual, mas sim uma velocidade de processamento maior. A nova geração ela está sendo especializada em que? Ela está sendo especializada em reproduzir imagens com uma textura mais detalhada, uma resolução de imagem maior, ou seja menos coisas embaçadas então você vai pegar a textura do machado do Kratos, por exemplo, você vai conseguir notar mais os detalhes que já tem ali e não inventar uma forma diferente de se fazer um machado eles vão trabalhar no rosto do Kratos com uma TV específica né, configurada tudo bonitinho ali, vocês vão conseguir notar uma textura diferente no rosto dele, detalhes na pele e tudo mais, que na geração anterior não tinha. E tempo de processamento das informações, os loadings, que são os pontos-chave dessa nova geração. Então, o, o que a gente precisa esperar mais não é nem gráfico, é velocidade. Sabe? É mais coisa na tela Então mais bicho ao mesmo tempo Sequências de ação, de ação mais elaboradas sabe? Não é ver o, o Kratos brilhando Entendeu? Reluzente lá Parecendo uma pérola Que nem o Edward de Trepúsculo Exatamente <risos> É natural de se pensar Que com o poder que os dois novos consoles têm aí, né? Xbox Series X e Playstation 5 Nós vamos ter sim jogos Com gráficos de ponta Bem melhores do que apresentados Por exemplo lá no Playstation 4 Plus Entendeu? Que tem bem menos capacidade Que esses consoles Mas a gente tem que entender também um outro ponto importante, essa questão da nova geração. Aqui no Brasil principalmente, não são tantas pessoas ainda que têm um Playstation 5 por conta do preço ainda é muito caro tanto ele quanto o Xbox Series X, entendeu? Mas falando a questão do Playstation, que é onde vai sair o God of War no caso, né? O Ragnarok. Não tem como, cara. Então, eu acho que a estratégia dos caras é boa nesse sentido de abranger um público maior com este jogo. Que todo mundo quer ver, entendeu? Aí pensando nesse ponto, por exemplo, tenho certeza que daqui uns dois, três anos aí, quando eles forem lançar um outro God of War, que eu acredito que vai ter, entendeu? A gente não sabe como é que vai finalizar esse agora. Mas eu acho que eles não vão encerrar a franquia por aí. Aí sim, eu acho que eles vão fazer um jogo exclusivo exclusivamente para o PlayStation 5, aproveitando todo o poder que ele tem. Mas eu acho que no atual momento é isso. E como eu falei, cara, eu acho que a galera tá muito emocionada nesse ponto aí, principalmente a galera que já tem PlayStation 5 e tal. E eles têm que pensar, cara, que o gráfico do 2018 por si só... Ele já é um gráfico impressionante E o próprio Cory Barlog, eu não sei se vocês se lembram disso daí Quando ele falava do desenvolvimento do God of War 2018 Ele mencionava lá o como eles tiveram que criar tudo do zero Porque é uma perspectiva bem diferente do que a gente tinha nos clássicos Na trilogia clássica lá do God of War, o 1, o 2 e o 3 e tudo mais O esquema de gameplay era bem diferente, então Eles tiveram que construir assets para o jogo do zero E aí, depois que o 2018 foi lançado Ele menciona em entrevistas falando que, pô, o próximo God of War que a gente vai fazer fazer não vai demorar tanto porque a gente já tem muita coisa que tá pronta então a gente não vai precisar fazer tudo do zero e isso é um ponto positivo cara eles têm que fazer isso mesmo de reutilizar certas coisas assim porque o 2018 deu muito certo entendeu é um jogo excelente é um jogo impressionante todo mundo gostou e tudo mais para que que você vai alterar totalmente uma fórmula que deu certo você pode simplesmente trazer melhorias para poder aproveitar nesse jogo aí numa sequência e tudo mais e mais para frente com calma você vai pensando em outras mudanças para se fazer pra poder Deixar o jogo cada vez mais atrativo com evolução gráfica, evolução de gameplay e tudo mais. E esse é outro ponto, né, Alanis? O gameplay. Só pra fazer um comentário aqui, o God of War de 2018, né? Ele foi desenvolvido em uma engine específica criada pelo Santa Mônica pra fazer esse jogo. Então, assim, <risos> os caras já jogaram o, o, o nível lá pra cima, entendeu? Pra, pra poder rodar a parada bem. E a, a questão de gameplay é um ponto que é realmente fundamental. Porque, o que, que você espera de um trailer que tem pedaços de, de, de gameplay ali e tal? Você não viu tudo. Você, a gente viu retalhos do jogo. A gente não viu muita coisa. Então, assim, além daquilo que eles estão mostrando, o resto é suposição. Se você acha que é só aquilo que eles mostraram, você já tá supondo demais. É, é aquilo. E esse esse é outro ponto que eu vi a galera comentando acerca do gameplay, tipo, galera falando assim, ah, parece que não mudou tanto, a gente deve ter o mesmo esquema de gameplay e tudo mais ali. Cara, em, em termos de movimentação, realmente ali algumas coisas estão bem parecidas, mas no próprio trailer a gente já consegue ver novidades em termos de gameplay sim, na utilização ali de movimentos por parte do Kratos, habilidades do próprio Atreus e o próprio site do Playstation, se vocês olharem lá, o Playstation Blog. No texto deles, cara, eles comentam lá que nós vamos ter sim novas habilidades, novos ataques únicos para poder se utilizar aí, tanto com Kratos quanto com Atreus, nós vamos ter armas novas também, pelo que eles comentaram, acho que no Playstation Showcase eles falaram sobre o retorno de armas clássicas, que a gente ainda não sabe muito bem o que que é, a gente pode até fazer um vídeo a respeito disso aí depois, então assim, é possível ver nesse trailer sim mudanças em termos de gameplay. E eles já confirmaram que nós vamos ter, sim, mudanças, entendeu? A gente vê ele utilizando as lâminas do Caos ali, por exemplo, de formas diferentes, que eu não tinha visto ele utilizando no God of War 2018, assim como o machado e tudo mais, e outras armas que eles devem incluir pro personagem, porque aparentemente ele deve estar com essas duas armas já no início. E eles não vão manter o Kratos só com essas armas o jogo inteiro, eu acho que eles vão adicionar mais, como acontecia nos clássicos, por exemplo, que a gente tinha um monte de armas para poder utilizar com o personagem, para poder dar essa diversidade dentro do gameplay. Então eu acho que não é por aí, saca? A gente só viu um trailer, cara. Assim, sinceramente falando agora, tirando do fundo do coração aqui, eu acho que essa a galera que tá reclamando, não aguentaria sobreviver no mundo dos games na época que eu era moleque, que você jogava Sonic 1, 2, 3, 4, Sonic Knuckles, e era tudo igual, tá ligado? <risos> eu, quando eu vejo um lançamento, alguma coisa assim, eu quero me divertir com aquilo, porque se eu olho pro negócio e eu acho que não tá pro meu agrado, eu simplesmente não compro. E outro ponto também, né, cara, o God of War, esse Ragnarok, por exemplo, ele tá vindo, assim, com gráficos de ponta, ele vai ser muito bonito e tudo mais, mas o foco do jogo vai ser, obviamente, no seu gameplay pra gente poder se divertir, fazer as fazer as atrocidades lá com o Kratos lá com os monstros e tudo mais que é muito da hora, o Atreus também lá ajudando ele, mas a gente quer principalmente ver a história, mano. Como é que aquilo vai se desenrolar, entendeu? Eles têm um foco muito da hora, muito forte na narrativa. A gente viu isso no God of War 2018. E eles vão repetir essa dose no God of War Ragnarok, principalmente pelo nome, mano. Ragnarok, vai ser o fim do mundo, cara. Então a gente pode esperar em termos de narrativa e lutas, principalmente, eventos assim, arrebatadores. Eu acho que a galera tá muito emocionada nesse sentido. E eu acho que não é bem por aí, pessoal. A gente tem que ter os pés no chão, assim, e pensar que eles estão utilizando um, vários dos assets que... Que eles criaram em 2018 e que deram certo, e que eles de fato não precisam mexer agora nessa fórmula. Eles vão se entregar um jogo melhor polido pra gente, mais bonito, eu acredito sim, em alguns pontos como eu comentei, e com um gameplay mais refinado. Quer reclamar? Não tem problema. Mas tem gente que tá falando de algumas coisas como se fosse realmente um veredito um ponto final e o jogo já tivesse saído. E o grande problema é exatamente esse tom de afirmar que o jogo tá ruim antes do jogo sair. Espera o jogo sair. aí Se tiver ruim mesmo, aí você vai lá. Entra lá no Twitter da Sony, lá aproveita agora que tem canal lá aberto, né? Tem internet pra isso. Entra lá e reclama: fala: ah, vocês fizeram um jogo, é uma bosta. Não vou comprar teu jogo Não precisa sair xingando Deus todo mundo na internet, mano Exatamente Ah, Sony é uma bosta Só faz merda Não é assim que funciona Ai, meus amigos Mas então é isso, pessoal Acho que a gente já Discorreu bastante aqui já Sobre esse ponto Essa treta Essa polêmica aí Que está circundando O God of War Ragnarok Desde o seu anúncio E agora a gente quer saber De você, querido espectador Que está assistindo aí agora O que, que vocês pensam A respeito disso Vocês acham Que o jogo está dessa maneira mesmo Como muitos têm comentado E tudo mais Ou se para vocês Está bem da hora Comentem aqui embaixo O que vocês acham Acham, lógico que respeitosamente não vamos ficar xingando uns aos outros aí não, porque não é legal, é feio. E novamente, não se esqueçam de deixar o seu likezinho aí, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, pessoal. Vamos ficando por aqui, um beijo para todos vocês aí, até mais e vamos!